Olá amigos, olá queridos internautas do Canal Mais Brasil, olá queridos irmãos que estão nos vendo agora. Canal Mais Brasil é o canal do minerador brasileiro. Muito bem, você já se inscreveu no Canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Hoje nós vamos falar sobre a mineração brasileira. Tantas coisas que são ditas na clandestinidade, tantas coisas que são ditas que os nossos mineradores são clandestinos, que estão poluindo a natureza, será que isso é verdade? Você quer saber a verdade? Você quer saber exatamente qual é o papel da mineração no Brasil? Eu tenho certeza que você querido amigo, querida amiga, já ouviu tanta besteira na imprensa, que você realmente fica contra o minerador. Mas a mineração brasileira tem uma história. Nós fomos até a cidade de Brasília conversar com o Bruno Sequini. O Bruno é presidente da Copermix. É, na bacia, Copermix fica na bacia de Itapajós, no Pará. E o Bruno é o presidente da Copermix. E ele falou com a gente a respeito à mineração. Ele traz a história da mineração no Brasil, coisa que você não sabe. Coisa que a imprensa esquerdista só fala mal, só mostra as coisas que na verdade são fake news. A verdadeira história vai começar a ser mostrada aqui no canal Mais Brasil, o canal do minerador brasileiro. O Bruno falou com a gente com muito carinho, nos deu muita atenção e traz uma informação importante que você brasileiro, que você brasileira não sabe e que fica vendo esses fake news da imprensa esquerdista e não sabe o que está acontecendo e não sabe qual é o verdadeiro papel do ou da mineração, do minerador brasileiro. Vamos ver o que o Bruno diz para a gente nesse bate-papo que nós tivemos lá em Brasília. Roda a matéria. Nós estamos aqui para conversar com o meu querido Bruno Secchini, ele que é presidente da Copermix lá no estado do Pará. Ô Bruno, você está bom, meu amigo? Tudo bem, Sarginho. Obrigado por nos receber. Muito obrigado também pelo seu canal, que é maravilhoso. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço a você pela oportunidade de estar tá falando sobre mineração no seu canal. Muito obrigado. Ô Bruno, veja bem. A gente vê aí comentários, coisas que não são verdades. É, eu não sei muito de mineração. O pouco que eu tenho visto é que os mineradores são homens de bem, com famílias, que trabalham, e que a situação deles não está boa. Mas eu gostaria que você falasse um pouco para nós, no nosso canal Mais Brasil, o canal do minerador brasileiro, querido amigo, sobre a mineração no Brasil, desde quando começou. Explica para a gente um pouquinho. É um prazer falar sobre a mineração no Brasil, porque, é um, é um, eu falo assim, porque é uma injustiça. É uma injustiça que estão fazendo com o minerador no Brasil. Porque o Brasil hoje deve tudo. Tudo à mineração. Quando eu digo tudo, é tudo. Você que está nos assistindo aí, presta atenção para falar. A mineração construiu o Brasil. Nós devemos a tudo no Brasil. Sardinha, em 1720 descobriram o ouro no Brasil. Aqui só tinha agricultor com cana-de-açúcar. Era 300 mil considerado brasileiro, que vieram para cá, não era brasileiro, mas considerado, certo? Isso entre escravo e tudo. É, dava mais ou menos hoje a média de uns, pô, uns 300 mil, não chegava a 500 não, 300 mil era, era mais ou menos toda a população do Brasil é, naquela época, certo? Quando veio descobrir todos os minérios no Brasil, o principal que é ouro e diamante, em poucos anos o Brasil tinha 3 milhões,3. Nós estamos falando 3 milhões.3 de pessoas. Você imagina isso no, na, no século 18 no ano de 1920, né? para frente. Em poucos anos isso atingiu isso aí. E as condições que, que aconteceu naquela época foi que desenvolveu. O Brasil só tinha capitanias ali na, na, na beiras e o, e, o, e o meio do Brasil não, não tinha nenhum tipo de desenvolvimento Quando os paulistas desceram buscando ouro Chegaram hoje, que era a Cap capitania de São Paulo Que hoje se conhece hoje como Minas Gerais Sim. Hoje é o estado de Minas Gerais Sim. certo Então, Minas Gerais virou uma coisa de doido, 3, 3 milhões de homens só ali naquela região. Imagina o que é isso. Que é hoje, hoje tem país que não tem 3 milhões de, de, de, de, de habitantes. Não tem. E, e você vê o que, é que o Brasil virou. A importância que o Brasil tem no mundo, na área de mineração. E, a, e, o, e, e quem trouxe a agricultura, quem trouxe o comércio, o desenvolvimento... Foi tudo o Brasil, através da mineração. Nós estamos falando aqui, certo? Agricultura brasileira, nós estamos falando lá para fora, sim, certo? Sim. Agricultura brasileira, comércio e desenvolvimento agronegócio foi trazido pela mineração. É, os mineradores precisavam de alimento, e os tropeiros... Então, feijão tropeiro em Minas hoje, hein? Sim. E os tropeiros, os tropeiros trazia gado, comida, carne de charque, é, mais o gado que trazia para a carne, né? E, e, e, e trazia arroz, feijão e todas aquelas coisas que usava no Brasil na, na, nessa época, né? E roupa, pano, tudo era trazido para Minas Gerais, que era o grande movimento da coroa naquela época. E saindo naquela época, saía toneladas de ouro do Brasil. E, e gente de toda etnia, de todas etnias. Por isso que o Brasil é esse povo bonito, é esse povo misturado. Se esse povo é misturado, se esse povo é bonito, o Brasil veio através da mineração. E, e, e aí vem os comércios, vinha as cidades, Aí, acabava aquele ouro naquela região, passava para outra cidade, aquela cidade ficava e começava a desenvolver as fazendas para fornecer alimento para os mineradores, né? escravos e tudo, e, e desenvolvia naquela época. Agora, Bruno, é, a gente vê falar, e eu gostaria de ouvir de você, que foram os mineradores, foi a mineração que criou no Brasil a tal... Classe média? Sim. A classe média foi criada pela primeira vez no Brasil, não existia classe média. Se hoje você é da classe média, você dá graças a Deus aos mineradores. Por quê? Porque a classe média, em outros lugares, existia só os ricos, os reis, os nobres, e quem trabalhava para os nobres. Não tinha classe média. Entendeu? Como veio 3 milhões de pessoas para o Brasil em poucos anos, esse desenvolvimento, é, a pessoa que não tinha nada começou a ter ouro, comprava uma casa, ele não era nobre, não era rico, também não era pobre, ele virou a, a classe média. Virou a classe média. Entendeu? E, e você nunca viu falar que escravo comprava a sua independência naquela época? Só no Brasil aconteceu isso. Maravilha, né? É uma maravilha. Por isso, por isso, um país maravilhoso, autossustentável. É. Correto? É. Então, nesse, nesse que nós falamos, Bruno, de alta de ser o alto Brasil, autossustentável, de não precisarmos, nós podemos bater no peito e falar isso, de não precisar de ninguém para a sobrevivência. Nós temos tudo aqui. Então, isso já vem lá desde as minerações, as minerações vêm desenvolvendo todo o agronegócio e todo o comércio e, e desenvolvendo as cidades. O, em cada onde o Brasil passava, a, a, a, foi desenvolvendo cidade. Então, foi desenvolvendo é, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, tudo. E, essa época, se não fosse o minério, a mineração, jamais... Existia esses estados, o Sardinha. Não existia é esses estados. É uma história, é uma história e interessante. E, e né? assim, e perdurou. Não foi só na época aí, veio, na época atual. Até hoje nas cidades, através da mineração do garimpo. E, e, então, o Brasil, a mineração é muito criticada hoje. Eu não sei por quê, porque o pessoal tem a memória curta. Certo? É injusto. Hoje é injusto o que estão fazendo com a mineração no Brasil. Eu tenho certeza que o povo brasileiro não apoia isso que está acontecendo hoje no Brasil. Até porque se apoiar esse, esse desenvolvimento que está vindo aí, esse movimento que está vindo aí da Amazônia, de, de, que é nosso minério, Sardinha. Eles não querem. É, é nosso exatamente, minério. Exatamente, exatamente. Porque o Brasil tem hoje a bacia de ouro mais rica do mundo que a bacia do Tapajós. Sim existe o minério diamante o Brasil tem o maior volume de minério de diamante no mundo em Rondônia na, na, na beira do Rússia é a maior do mundo hoje o Rondônia é o que mais exporta castanheira no mundo hoje o nióbio do Brasil nós nós nós podemos Trabalhar em cima do mióbio, onde que eles pegaram a reserva indígena e estão tampando as áreas para os mineradores. Aqui era livre. Deixa eu falar, não é nada ilegal. Aqui era legal. Vamos criar... Vamos pegar essa área dessa tinia aqui e tampar tantos mil hectares. Então aqui. por isso reserva, as reservas, os parques é, é, de reserva. Tem, tem, tem reserva de 2 um mil, milhões de hectares com 9 mil índios. Você entendeu? Absurdo. Mas não é para ah, eles, é para a Amazônia, não. Para tampar o minério. E por quê? Porque, porque hoje o, o povo brasileiro não apoia isso. Não apoia porque existe uma força lá de fora para o Brasil não virar primeiro mundo. E a mineração dá capacidade para o Brasil virar primeiro mundo. A mineração hoje, ela cresce... A, o, hoje todo o PIB do Brasil se deixar a mineração, ela vai com 80% 90% do PIB do Brasil. E tirando agronegócio, tirando indústria, tirando tudo. 80% 90% do PIB do Brasil. Isso se não passar muito mais. Se não passar muito mais. É, é, sobre alguns minérios, a colombita, que tem, que tem algumas composições, que é o nióbio, ela, se trabalhar só nela, de falar que ela, o Brasil chega a estar um dos países mais ricos do mundo. E ninguém quer isso. Quem quer isso? Mas o povo brasileiro quer. O povo brasileiro não é burro. O povo brasileiro não está contente com o que está acontecendo. Porque se ele estiver contente com isso, com aquela, com aquela historinha da Amazônia, aquilo lá é para tomar nosso patrimônio. Amanhã a miséria vai chegar na sua porta. Mas com a mineração, não. A mineração ela pode mudar o Brasil. Coisa interessante que agora me despertou uma curiosidade. O povo brasileiro não sabe disso. O povo brasileiro não sabe dessa riqueza toda que existe na mineração. O povo brasileiro não sabe. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora: o que se pode fazer para que o povo brasileiro saiba e para que acabe com essas reservas e mostre exatamente que o Brasil pode e deve ser um país de primeiro mundo? O que tem que ser feito? Divulgar. A mídia, as mídias número um, elas não divulgam, porque existe pressão lá de fora, dinheiro que coloca nisso aí. É divulgar, ninguém sabe, pou, poucas pessoas sabem que o Brasil tem essa, essas reservas maravilhosas no mundo, você está entendendo? É divulgar, pessoas corajosas, igual o seu canal e outros canais que estão tá vindo por aí, estão tá divulgando, é falar. A internet, usar a internet, que a, a, a televisão, ela é, politicamente falando, é, ela, ela não faz. Então, vamos pegar quem faça. Eu acho que a internet é o caminho, é divulgar. Divulgar isso com dados, não com conversa fiada, com dados. Eu posso pegar que dados? É Sim, Zardinha. Vamos, vamos fazer aqui um, uma outra entrevista. Eu vou trazer esses dados na mão para você. Por favor. Tá. Ainda porque o nosso objetivo aqui, querido telespectador, querido Bruno, é realmente de trazer informações sadias, nada de fake news, mas mostrar que... Ele acabou de falar uma coisa aqui que é interessante, em que a, a mineração brasileira é muito maior, mas muito maior do que o agronegócio, que já é uma potência nacional. Sim. E isso é de interesse também do governo federal. É, eu, eu, eu, eu, o, povo, o povo lá fora do mundo já tem medo das três pernas né o que nós temos nós podemos dominar quase o mundo com essas três pernas Sim. água agronegócio e mineração, mineração. É verdade. isso isso teme o povo lá fora isso teme as nações que tem nações só para você ver essa área indígena é maior que muitas nações que tem lá fora então nós temos nós temos uma riqueza não precisa outra coisa que eu vou pensar, porque tem que derrubar a floresta a Amazônia para minerar? Mentiro para vocês. Mentiro. Há como trabalhar, a Sardinha? Legalmente, com projeto. O garimpeiro às vezes não trabalha com um projeto devidamente, certo? Ele não tem tempo, prazo e nem documento para fazer isso. Isso vai depender de nós fazermos organizações como cooperativa, federações e confederação. Nós temos que mudar a maneira de trabalhar, Sardinha. Trabalhar correto. Porque a mineração, ela não é, ela não é, é horizontal. Ela é vertical. Entendeu? Então você trabalha, você, você, seu filho, o filho do seu filho, cinco, seis geração, em 50 hectares, que ela desce descendo. Ela trabalha descendo. Certo? Ah, mas vai, você vai deixar um buraco? Não, quando você... Se você for num... Se eu, eu, nós teve uma mineração em Tocantins. Nós fizemos... Onde nós tiramos todo o minério. Virou um lago lindo. E a água entremeia as rochas. Certo? E começa a nascer nascentes em todos os lugares. Lugar seco, igual o Tocantins, começa a nascer, se, se fizer uma mineração certa, correta, da maneira certa, fora os replantios que nós fazemos da, das mesmas vegetações, é trabalhar correto. Existe como trabalhar correto, mas eles ficam só mostrando o um lado errado. não é, sou contra trabalhar em áreas indígenas, sou contra trabalhar é, errado em áreas que não tem documento, é, mas também as áreas que tem documento, nós temos que documentarmos. Entendeu? Por quê? Não sai documento. Tem área em Goiás, tem três anos, Sardinha, três anos, três anos que ele já está todo com o projeto pronto e não sai. né? Tá, depende da ANM, depende, depende do, do, do IBAMA, depende do, de todas as gestões, não sai documento para o empresário poder trabalha trabalhar, para trabalhar, é, é isso aí Sardinha. Muito bem meus amigos, muito bem minhas amigas, é isso que nós queríamos mostrar para vocês, esta matéria importantíssima, onde o Bruno traz com muita propriedade, a verdadeira história da mineração no Brasil, é algo lindo, e o que estão fazendo com os mineradores é assustador, nós sabemos que eles não estão respeitando as famílias, não estão respeitando as pessoas que estão nessas bars, barcas, né? Onde eles são queimados, isso é um absurdo. É preciso a regulamentação, é preciso melhorar, é preciso a unificação. É isso que o Bruno estava dizendo. Por isso eu quero deixar para você aqui o nosso abraço, o nosso carinho para você querido amigo, para você querida amiga e os nossos respeitos a todos os mineradores brasileiros. Todos, vocês todos são guerreiros e pode ter certeza. A unificação da mineração vai acontecer e isso vai trazer para vocês tranquilidade, vai tirar vocês da clandestinidade o que nós sabemos que é errado, mas que nós temos que lutar para que isso aconteça. E o Canal Mais Brasil vai mostrar toda a verdade. Muitas, inúmeras matérias, vocês vão ver aqui, mostrando a realidade deste povo guerreiro, deste povo trabalhador, deste povo que merece o nosso respeito. Parabéns Bruno, que trouxe essa informação para a gente. Parabéns pela sua idealização né, de unificação dos carimbos. É isso que nós estamos torcendo. E o Canal Mais Brasil vai trazer isso para vocês com muita propriedade a partir de agora. Agora, já em janeiro, nós vamos trazer matérias incríveis e vocês vão poder saber exatamente o que é a mineração brasileira. Fora da clandestinidade. O trabalhador, o homem, o chefe de família, a senhora, os filhos, as crianças que vivem nesses lugares e que precisam imediatamente serem respeitados. E que essas reservas em que foram criadas de mentira, de araque aí, para cobrir o que há de riqueza neste solo brasileiro. Muito bem amigos, e assim nós estamos encerrando aqui este programa, esta participação do nosso querido Bruno no nosso canal Mais Brasil, o canal do minerador brasileiro. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu gostei ou não gostei ative o sininho para receber as nossas notificações, em breve vocês vão ter muitas notícias aqui no canal Mais Brasil, o canal do minerador brasileiro, trazendo muitas informações para vocês, nada de fake news, informações positivas, nós estaremos lá no local de cada garimpeiro mostrando para vocês, um beijo no coração muita paz.